Minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem e na medida em que vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui em mim e eu te amo por ser quem você é.